Eu já vi muitos youtubers e pessoas da internet serem cancelados simplesmente por terem errado com os seus fãs ou com outras pessoas e nunca terem sido desculpados ou só quando fosse tarde demais. E é por isso que eu quero começar o vídeo de hoje falando abertamente. Me desculpem, eu errei. Como vocês estão vendo esse comentário aqui em cima do pato. Lajota pagou as compras com nota de 20 e não com nota de 1. Gente, de desculpa, eu, eu, eu falei com vocês e eu vou me redimir agora. Eu não achei que eu era capaz de cometer um erro tão drástico, mas gente, eu tô aqui, eu tô aqui meu perna. Mano, cadê, cadê aqui a loja do Bruninho? Diz que ele não, ele não pegou de Ainda, gente, para quem não lembra, eu comprei cinco itens que custava 20. Então, um aqui ó, dessa essa bolinha aqui, cada uma custava 20. Então, um. eu comprei cinco e eu paguei tudo com essa nota de 20 aqui. Gente, desculpa, aqui ó, pronto, tudo em nota de um, não para ficar melhor ainda. Quer saber, eu vou converter tudo que o Bruninho vendeu em nota de uma <risos> para me redimir. Legal, gente, pronto, nota de um em tudo por uma nota. Não ficou 26 notas de um em tudo aqui. Pronto, me redimir. Foi mal. <risos> Aliás, será que de pet me deu alguma coisa? Talvez é porque eu não botei preço nos pets, né? Bom, depois eu vou colocar um montão de pet, vou colocar preço aqui. Prometo, até porque eu tenho muita XP para gastar. Bom, mas sem gracinhas agora, hoje vai ser um dia muito legal. Pra quem não tá ligado, essa aqui é minha espada comum e essa aqui é minha espada suprema, o melhor dizendo poder ah, supremo. É uma espada que eu fiz ontem e eu nem upei ela direito. E digamos que ela já tá dando 150 de dano. E eu sei que existem espadas mais fortes no servidor, mas a questão é eu não melhorei essa espada ainda. e hoje nossa, nós vamos fazer uma farm pra ela. Porque ontem. Ai que bonitinho, balança, não sabia? <risos> Nossa, eu me distraio fácil, né? <risos> Huh? Tanto ó, que eu fiz uma forja só pra craftar essa espada Hoje nós vamos fazer uma farm pra deixar essa espada aqui tunada E na real, existem algumas coisas que eu posso fazer pra melhorar isso ainda mais Quer saber? Vamos pro Nether resolver isso Primeiro eu vim aqui nos meus blazes Porque é uma coordenada bem longe Depois eu vou digitar compasso Procurar por um baixão E tem um baixão a 180 blocos daqui É, é isso mesmo que você acabou de ver É um compasso que eu seleciono que eu quero procurar E ele fala pra mim exatamente onde tá Isso seria considerado um hack ou não? Bom, eu sei que é do nó isso aqui. Salve galera, bom? Gente, vocês viram os baús, galera? Estou em busca dos itens. Bom, se tiver algum baú aqui quebrando tudo é mais fácil de achar. Aí, ah, eu não falei? Ô, homem, você não vem de graça, não? Você também não? Espada Suprema, Espada Suprema, Espada Suprema Pronto, vamos ver o que tem aqui, tem um talismã Um colar, muito pior que pra cá, não tem nada muito bom não É já Aqui nas partes mais baixas do baixinho Eu achei um bloco de ouro, tá, e nesse outro aqui oh, Mas nada de bom, pra você que não tá entendendo Isso que a gente tá procurando são relíquias Eu já fiz um vídeo procurando algumas relíquias E pra quem não sabe, relíquias são basicamente Itens Saros com efeitos Saros Por exemplo, esse talismã aqui Faz nenhuma flecha ou coisa assim do tipo Me acertar, eles atravessam o meu corpo Em contraproposta, o meu dano Vai ser 50% mais Lento, talvez isso aqui seja muito bom. Já esse outro aqui ele acumula cinco escudos em volta de mim. E quando alguém me atacar, o dano vai voltar pela metade na pessoa. Se eu não me engano, isso aqui não tá funcionando, mas vamos deixar um tempinho no inventário para ver. E que lugar que é esse aqui que eu tô? Olha, tem uns itens tudo doido aqui. Alô. Carma é Blaze. Bom, tem uns baús aqui. Para que é tudo coisa do mod do House isso daqui, gente? Isso aqui. Credo, eu vou procurar mais relíquia que eu mais. Eu vou embora daqui. Opa, esse aqui tá recheado. Um talismã igual eu já tenho e uma luva da raiva. É isso aqui que eu tava procurando. Eu tinha uma dessa antes, mas o Forever pegou de mim. Para quem não sabe, funciona assim: a cada vez que eu dou um tapa, o dano que eu tô acertando com é esse tapa aumenta. Ah, o escudo apareceu. Então funciona. Vamos testar. É certo aí, bicho. Eu acho que ele tem que esperar acumular 5, só acumulou 3. Ah, vamos esperar. O que eu queria eu já tenho o mesmo, que é essa luva da raiva. Ó, primeiro dano, 109, 117, 125, 136, 141, 149, 157, 166 e por assim em Adiante. Vou ficar clicando rápido, cada vez mais vai aumentar o dano até chegar ao ponto que você bater devagar agora, eu já tô dando 350 de dano. O problema é, vocês viram que eu tenho que dar muitos tapas até chegar no nível alto? Então isso vai ser útil quando eu tiver 30, 50, 100 mil de dano. Agora a gente tem que focar na nossa farm. E isso vai ser muito bom. Nossa, tô feliz que a gente pegou tudo que eu precisava. Na real, antes de a gente fazer isso, eu tô com 5 escudos aqui. cinco escudos. Vamos no Nether testar. Só para ver se ele vai defletir o dano ou algo do tipo mesmo. E aí, amigão? Estamos brigando. Vamos ver. Ah, isso aqui é uma porcaria. De qualquer forma, agora tá na hora da gente começar a nossa sala. Eu tava pensando em pegar uma dessas casas aqui da nossa vida para fazer ela. Mas a real é que a melhor para fazer isso é essa daqui, porque é do lado do local da espada. Aqui é o local perfeito, na real. E eu tenho um plano. O meu plano é decorar toda a sala e Acho melhor eu desenhar, né? O meu plano é que, bem aqui, tem um teleporte que faz os mobs andar numa esteira nessa direção. Aqui vai ser onde eu vou derrotar os mobs para ganhar XP pra minha espada. Tudo isso daqui vai ser coberto por um vidro que eu possa ver todos os mobs e eles não possam me atacar e nem escapar voando. O resto vai ser tipo. Ander chest, sofazinho, caminha para o make trap e essas coisas para a gente poder esperar. E você pode estar se perguntando. Lajota, por que você precisa de uma mob farm para deixar sua espada mais forte? A real é que a minha espada, ela é uma espada fraca. Ela dá 6.8 de dano. O poder dela é que quando eu derroto um mob, ele vai marcar as kills ali. E cada kill aumenta um pouquinho o meu dano. Como vocês podem ver, eu já derrotei 1073 mobs. dando 95 de dano extra. Juntando com os 6, eu tenho mais de 100 de dano. Então se eu tivesse uma mob farm para ficar matando mob, sem parar aqui, eu acho que ia ser muito bom. E a outra questão que deve estar na mente de vocês é aonde vai estar o mob? Então, eu, eu tava pensando em fazer a mob farm aqui embaixo. <risos> acho que aqui é o melhor lugar, porque nenhum local da minha base nasce monstro. Como vocês podem ver, eu enchi de tocha por aqui. Então, nenhum lugar mesmo nasce monstro aqui. Então, por que não? Aí eu posso fazer um portal igual esse que eu tenho aqui. E todos os mobs que caírem aqui, é, eles vão ser teleportados para a farm, não para o meu templo. Mas vocês entenderam a ideia, né? E como cada mob do Minecraft que a gente derrota seja um esqueleto, um creeper bebê, uma aranha com o morcegão, vão dar níveis de experiências diferentes pra nossa espada. E se quanto mais forte o mob, melhor o nível da espada, eu sei o mob perfeito. O mob perfeito é basicamente o um mob que tenha poucos drops, dê muito dano, e que normalmente seria tão roubado que não dá para ter num spawner. E vocês podem estar se perguntando por que eu voltei no bastião, é porque aqui é a resposta. E não, não é você. E a resposta é este, amigão. O Bruto. Como ele é capaz de ignorar armadura, ele é o único mob que consegue remover o coração meu. E se a gente tiver se uma forma de um mob que tem tanta vida, força e XP que dropa quando derrota é um dos que mais dropa, tá? Pra ser quem não sabe. Vai ser muito bom. Por que vai ser todo você me. medo? Vou embora. Tchau. Aqui no nosso mod do Minecraft, o Draconic, eu tenho uma coisa que até hoje ninguém sabia da série. Eu posso criar spawners. E... São spoilers diferenciados, eu diria Aqui, ó, esses são os cores Eu tenho o Draconium Core, que é bem baratinho Eu tenho o Wyvern Core, que é um pouquinho mais caro O Draconic Core e o Chaotic Core Digamos que o Chaotic não tem como fazer Porque além de usar 100 milhões de energia Ele usa um fragmento do caos Que meio que só dá pra conseguir derrotando um bosque, digamos que Se eu chegar lá perto, eu morro E essa espada não dá nem pro cheiro E nem nenhuma espada que tiver no servidor dá pro cheiro mas os outros três níveis eu consigo. Talvez eu consiga o Wyvern. O problema dele é que ele gasta um milhão de energia e ele precisa de uma mesa de fusão. Eu acho que eu estou disposto a fazer ela. Não vou mentir, não. Vamos começar pelo básico. O Draconium Core. Depois do Draconium Core tem o Wyvern. O problema é que para fazer o Wyvern eu preciso de quatro Draconium. Para quem não sabe, eu tenho um sistema de baús que ele cria itens automaticamente para mim. Então eu vou ensinar o meu sistema de baús a criar esse item aqui rapidinho. Pronto. E a real, o que me falta é minério. Vamos ver se eu tenho tudo que precisa para craftar. Pior que a gente tinha. Peraí que faltou um desse aqui. Pronto. Temos o nível 1 e o nível 2. Tá, agora que eu tô no Nether eu queria achar dois spawners para mostrar para vocês como que funciona. Mas é que a real é que eu não queria que fosse meu um spawner de blazer, né? Mas se bem que eu posso arrumar outros depois, né? Tá, vamos mostrar com eles. Primeiro, deixa eu tirar esse spawner daqui e colocar aqui. Como vocês viram nasceu dois blazes Se eu melhorar esse spawner para spawner nível 1 e se eu colocar esse spawner nível 1 no chão, vai nascer mobs. Em vez de dois, agora Nascem em quatro já melhorou, né? E se eu vir nesse spawner e colocar esse outro daqui, tá nasceram um dois três quatro cinco seis Nasceu até dentro da terra os Carma, gente, eu nem derrotei tudo. Para de nascer. Para, para. Parou. Meu Deus. Carma aí, galera. É, fora o fato de ele salvar que era um spawner de blaze né? Como vocês viram, já melhora bastante, né? Então, imagina no próximo nível. Bom, e agora que a gente tem o um spawner nível 2 e nível 3, já que o padrão é nível 1, eu quero ir pro nível 4, porque é um spawner bem melhor. E, na real, é uma tecnologia que eu tava querendo mexer faz um tempinho já. Mas ela, a gente vai mexer lá na nossa base do dragão. Bem aqui. Pra você que não sabe, o Draconic tem um sistema de craft diferente. Não, ele não usa esse daqui que você tá acostumado. Ele usou um outro, que usa eletricidade ou energia de mods. Como a gente vai fazer um core do nível Draconic, a gente vai usar uma Nether Star, quatro core roxinho e essa barra de awakening draconio. Essa bancada de trabalho funciona da seguinte forma. Como aqui a gente vai utilizar oito itens, é uma bancada que precisa de oito espaços e para fazer ela na real é bem legal. Eu preciso desses itens aqui. Deixa eu salvar esse aqui então e das mesas de fusão. Vamos começar pelo nível mais básico, né? Prontinho. O fusor de craft está pronto. Ele é um item que vai ficar bem aqui no meio mesmo. Nele a gente vai colocar, por exemplo, a maçã de ouro que a gente quer. Ele é o meio da nossa bancada. O resto dela vai ser feito desse bloco. Eu tenho que fazer oito dele prontinho oito. Não tem uma exposição muito específica de como montar essa parte, mas essa daqui eu vou utilizar porque ela é boa para passar energia, porque como eu falei, tudo aqui usa eletricidade. Então se eu colocar um ponto de energia aqui e um outro, Aqui tudo vai estar tá carregado. Na real, eu tô achando que ele tem que ficar um mais para trás aqui, que eu fiz errado. Agora, por mais que eu pudesse juntar todos esses itens aqui para fazer o craft do item que eu preciso para fazer o Spawner Tier 3, não dá. Porque se vocês verem aqui, tá escrito nível Wyvern e eu tô no nível básico. Para evoluir para o nível Wyvern, eu preciso misturar quatro diamantes, um, dois, três, quatro. E eu preciso de um core wyvern, dois draconios e um bloco cheio de draconio. O problema é eu consigo fazer só mais um com o que eu tenho aqui. Então meio que por incrível que pareça, tá na hora de minerar. Eu nunca achei que eu teria que minerar novamente aqui em Stonecraft. Para ser sincero, eu tô ultra surpreso com isso, mas eu tenho uma boa solução. Primeiro passo, carrega o controlinho e na real a, a, acaba por aí. O próximo passo mesmo é pro Dende. Ué, a pedra de teleporte do End sumiu. E aqui era o outro jeito e sumiu também. A pressão minha que tentando tendo bloquear que a gente vá para o dente. Bom, pelo menos eu vou rápido e eu tenho as marcação do portal. A gente pode ir de novo era bem por aqui. Nossa, mas quem faria isso? De qualquer forma, só a gente descer aqui e voar lá. Ainda bem que ele ainda está aqui. Para ser sincero, o portal não existe mais. Não me surpreende até porque o que eu quero nem tá aqui. Caraca, eu estou voando rápido, né? Eu quero me afastar só um pouquinho. Eu acho que aqui tá bom já. E agora eu fico minerando fácil assim. Um o meu plano é minerar ao menos uns 5 packs pra não fazer falta por enquanto. Deixa eu espalhar aqui no meu inventário pra pegar só ele e bora pra missão. E como vocês viram, foi até que bem fácil de pegar os blocos e eu gostei muito. Agora a gente pode focar nas melhorias de craft. É, eu sei. Vocês podem estar estranhando que já tem metade roxo. É que como eu tava fazendo a timelapse, eu tive que tirar o som da gravação. Então eu tava gra gravando agora sem assim, áudio. É meio, meio burro, né? Eu, eu, eu sei, acontece. Mas deixa eu explicar pra vocês o que acontece aqui agora. É bem legal na real. Primeiro, eu mandei craftar um montão, sete desses daqui sete desse, sete desse e sete desse bloco, que é só barra de dragônio, diamante para todo lado baratinho. Com isso, o que a gente faz? Eu pego os diamantes que tá aqui, tiro essa bancada roxa, coloco a bancada roxa aqui que é evoluída. Coloco a bancada aqui e clico em craft. Olha que legal. Primeiro os minérios vão começar a se carregar com energia, como você pode ver. Aos poucos eles vão começar a soltar partículas elétricas, assim carregando o item que tem no meio. E conforme ele começa a carregar, mais rápido ele fica até acontecer isso. É um tipo de fusão que acontece no qual todos os itens entram dentro daquela maquininha e olha que coisa linda acontecendo. Isso é muito legal mesmo de ver e é muito bonito e a qualquer momento fica pronto e assim a gente melhora a nossa bancada. E quando a gente finalmente melhorar todas as outras bancadas, a gente vai ser capaz de fazer o último o Draconium Core, que usa um milhão de energia e todos esses itens. E aí a gente vai poder fazer o spawner nível 3 e pronto. Agora a gente tem oito bancadas nível 2. Você pode ficar aqui por enquanto. Aqui vai ficar fofinha. Agora, para fazer o upgrade de Spawner nível 3, eu preciso de 4 Wyvern Core, fácil e uma estrela do Nether. 4 Wyvern Core, manda fazer. Estrela do Nether, você vem para cá. Um core aqui, outro aqui, outro aqui e o último aqui. A estrela do Nether já está aqui no meio. Agora faltam 4 barras de Awakened Draconium. Para conseguir elas, eu tenho que pegar um bloco de Awakened Draconium e transformar em barras. E para conseguir esse bloco, é bem simples. Eu misturo 6 Draconium Core com quatro blocos de Draconium e um coração de dragão. O problema é que eu não tenho esse coração de dragão. E só consegue ele matando o Ender Dragon. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu mandar craftar os seis Draconium Core e as barras. 36. Prontinho. quatro blocos. Então deixa eu tirar esses daqui por enquanto, que eles não vão ser utilizados ainda. Espalha tudo aqui. Tira esse lado do Nether por enquanto. Coloca esses blocos aqui. Falta o coração do dragão. Para quem lembra, é meio que impossível agora eu reativar o dragão. Por causa que o bruninho tampou o portal. Eu até sei resolver isso e na real nem é tão difícil, mas se eu bem me lembro, mais ou menos na coordenada mil ou mil mil, tinha bugado uma vez e tinha um dragão do fim voando no Void, vamos tentar ele. Assim, talvez eu consiga o que eu quero sem ter que burlar o sistema do Bruninho. O que eu vou fazer em algum momento, mas agora eu quero tentar poupar tempo, tá? Ah, aqui não funcionou, não tem nenhum dragão aqui. Agora é só voar para esse lado aqui, então. É Na real, mim minha tristeza, o Ender Dragon se foi. Eu quero testar uma coisa aqui. Já que o Bruninho tá tentando fazer alguma coisa <risos> pra gente não burlar o sistema dele, será que eu consigo fazer aquele bug de quebrar bedrock aqui? Porque aquele bug não é de quebrar bedrock, é de quebrar qualquer bloco indestrutível. Ó, pelo que eu entendi, é um pistão levantado aqui, aqui, TNT aqui, pedra lisa aqui, TNT aqui, alavanca aqui e trapdoor aqui. Beleza, não, não funcionou perfeito, mas já me deu uma ideia. Não, não, não, não, não, não, não foi tão fácil assim, mano. <risos> Tamo junto, Bruninho, foi muito fácil, gente. Mano, quem diria, hein, o bug do Minecraft padrão, sem mods pra quebrar bedrock. Duas vezes seguidas. Ah, não, não, não, não, não, não. Mano, se, se for as quatro seguidas, sério, mano, você aqui tá me deixando irritado, porque Minecraft com o algumas coisas são mais fáceis. Só que isso aqui é do Minecraft normal. E toda vez que eu tentei fazer uma série Vanilla, isso daqui, gente, eu apanhei, apanhei para fazer. E agora foi três vezes de primeira. Quatro, sério. Para ser sincero, eu só isso gente. Não quero nem conversar sobre. Não sei nem se eu fico feliz. A questão é agora tem que colocar um aqui, aqui, aqui e aqui. E com isso, o Minecraft limpa tudo isso que o Bruno fez e ele vai reespanar o dragão. Na real, o meu único problema é na hora que o dragão for derrotado, os itens que dropar dele não cair, né? Quer saber? deixa eu pegar umas obsidian aqui, como eu tenho essa varinha aqui, eu vou expandir o chão. Tá, agora é derrotar o Ender Dragon, né? Vocês sabem como é. Tira isso daqui. Quebra isso daqui, quebra isso daqui, isso daqui, mas daqui também. Depois, esse, esse, esse, esse, esse, esse aqui também e esse. Ele já perdeu alguma vida com isso, mas. Dragãozinho, nem fugir muito, tá? Ai, ai, para, feio. Eu, eu vou esperar ele chegar ali, gente. Aqui eu acho que não tá muito seguro pra mim, não. Até pouco mesmo, massa da imortalidade, né? Ah, mas você é mó desperdício, na real. Ele vai descer? Aí, ó, podemos considerá-lo derrotado. E tá lá, o drop aqui, o coração. E por algum motivo ele dropou dois ovos. Hum, vou pegar. Mandar real que o ovo tem algumas utilidades, então não vou recusar não. Peguei o primeiro ovo. Na real, dá para pegar sim. Ih, caiu no Void. Ah, fazer o quê? Nossa, se dropou vários solera? Agora a gente vem e coloca o coração do dragão aqui e pronto. Criamos quatro blocos de Awaken Draconio. Um bloco caro e muito importante. E com esse bloco, a gente vai ter 36 barras. Mistura tudo aqui. E finalmente vamos ter o Draconium Core. Nossa, fez até mais barulho esse daqui. Olha, ele não para. Credo, esse daqui é poderoso. Agora é só achar assim alguma <risos> brincadeira. Já sabia que tinha aqui, né? Tinha um negócio aqui. Mas é só vir no Mob Spawner, colocar o um nível caótico nele e. Deixa ele aqui por enquanto. O que a gente precisa agora é uma maneira de trocar o mob que tá aqui dentro. Isso envolve este encantamento Reaper. E é muito caro para botar nessa espada e nessa dá? Acho que não dá, né? É, acho que vai ser numa dessa então. Pra quem não sabe? O Reaper é um encantamento que aumenta a chance da gente dropar a alma de algum mob. Eu vou para vocês, mano, ele tem um Bruninho aqui de skate. Isso aqui eu vou ter que tirar para não logar o servidor, tadinho. A alma de um mob é dropada quando a gente derrota ele. Só que a chance de ser dropada varia. E como a gente tem um encantamento, tem uma ajudinha, mas ainda é difícil. Mas como é uma coisa de chance e probabilidade, eu não vou perder meu tempo aqui. Na real, eu vou pensar de maneira inteligente. Bom, aqui no Nether tem um mob que dá muita XP, dá itens e é bom demais. O zombie pigman. Vamos tentar coletar a alma dele e daí depois que a reforma estiver pronta, já que o zombie pigman se funciona da mesma maneira, a gente vai atrás dele. Ou a gente também pode ir atrás do Piglin. Vamos ver se tem no um baixão. Ah, na real, qualquer mob que dropar, eu tô aceitando. Vai. Pera aí. Tô começando a achar que não é assim que consegue, não. Tá demorando muito para dropar. Pera aí, pera aí, pera aí. Gente do céu, eu fiquei 10 minutos gravando, matando uma baiada, até dropar a arma, para quando eu dropar, eu acho descobri que eu não tava gravando. Eu tinha desligado o áudio, mas esqueci de botar pra gravar. Mas, bom, a alma que ia tropar é literalmente isso. Que foi essa que a gente conseguiu. Eu descobri que a chance de conseguir isso aqui é uma em mil. Como nós temos encantamento nível 5, ou é uma em 200, ou é uma em 250. Mas eu sei que deu trabalho. E eu tô com um palpite que só dropa de mob do Minecraft padrão. Eu acho que o dos mods não dropa. A parte boa é que agora a gente pode vir aqui na nossa base, colocar o spawner aqui e o um porquinho aqui dentro. E agora virou um spawner de zombie pigma. Eu acho que aqui na minha base ele não vai... Ah, ele funciona. Eu ia falar que eu acho que ele não ia funcionar, porque eu configurei para quem que não nascer mob, mas ele ignora isso, né? Mas a parte boa é que depois de todo esse trabalho e esses dois spawners aqui, a gente pode fazer a farm. E na real, para fazer a farm é bem legal. Eu vou marcar essa extremidade da base e esta outra. Aqui vai ficar o spawner. Peraí. Ah, consegui desligar. Boa. O meu plano agora é fazer a mob farm aqui e para fazer ela. Eu tenho uma ideia bem legal, na real. Existe este vidro aqui que ele faz a luz não passar por ele. O meu plano é fazer a área do mob spawner inteira dele. Não sei se esse mob spawner aqui depende de luz, mas melhor prevenir do que remediar. Pronto, acho que essa área aqui já tá boa. Na real, vou ter que fazer aqui também. ó. E deu certinho a quantidade e olha como essa mob farm vai ser inteligente. Aqui, ó. a gente vai criar um portal. Prontinho, olha que beleza. Aqui tem um portal, aqui tem um mob spawner. Os mobs nascem aqui, caem no portal e vão teleportar para onde eu mandar. Agora é só fazer a mob farm. Fácil assim. Mano que dó. Finalmente terminamos. Decoramos a casinha toda e ficou uma beleza. Como na casa de fazer ferramentas, a gente colocou a minha picareta. Eu pensei em fazer uma plaquinha aqui, olha. E colocar a poçãozinha de força, pra gente saber que aqui tem a poções de força. Bom, sem mais delongas, deixa eu mostrar para vocês como que... Com a sala da nossa mob farm, nossos spawners, salinha pro Mequetreff, uma salinha totalmente fofa para a gente esperar os mobs nascer ou acumular, bem fofinho, e aqui é a sala da morte mesmo, a sala do rock. <risos> É metade de um jeito, metade de outro, né? Aqui é onde os mobs vão ser teleportados pra gente ficar aqui, ó, farmando. Colocar umas opzinhas, uns blocos bem legais. E agora, a gente tem que fazer um deslocador novo. Esse daqui, a gente vai vincular ele bem aqui, ó. Prontinho. Para todos os mobs que a gente colocar no portal, teleportar aqui dentro. Agora, o próximo passo é o seguinte. Vou fazer uma porta temporária aqui, né? Que em algum lugar tem que ter essa porta. Vou ativar o nosso spawner. Eu tenho que fazer uma redstone sem fio para ele depois. E aqui eu ligo o portal. Agora, quando os mobs nascerem, eles entram no portal. Eles levaram dano junto? Ah, os pequenininhos conseguem escapar. O engraçado é que como esses spawners aqui que a gente tem é de Piglin. Quando o Piglin vem pro nosso mundo aqui, o mundo normal, ele acaba sendo transformado em Zombie Pigman. Então a gente tem um spawner de Zombie Pigman, no final das contas. Mas agora a questão é o seguinte. A gente simplesmente pode ficar derrotando eles aqui infinitos. Como vocês podem ver, tem muitos. Eu configurei esse Hopper aqui ó para pegar os itens. E jogar fora E antes a gente tinha 1.070 kills na nossa espada Vamos dar uma olhada agora Meu Deus Funcionou legal Mano, tá nascendo mais rápido Do que eu derroto os mobs Valeu a pena Meu Deus Agora a nossa espada Já tem 1.160 kills Pô, subiu pouco de dano Mas isso foi pra um pequeniníssimo tempo Imagina se eu largo uma hora 10 horas, 15 horas aqui farmando Aqui ó, tranquilinho Ó, 106,19 vou matar todos uma vez Pra ver como que fica 107 Cada vez que eu derroto essa Uma leva de mobs Sobe um de dano. Mano, isso aqui tá muito bom o rolê por agora. A gente já descobriu que funciona e eu tenho que parar um tempinho para farmar. né? Então só para não lagar o servidor, ca cai rapidinho. Deixa eu desligar essa farm por enquanto que senão a gente vai deixar o servidor todo lagado. Mas bom, como vocês viram, a farm é um sucesso. Se querem ver eu quebrar o recorde de dano de todo mundo do servidor, deixa o gostei e se inscreve no canal que eu faço isso no próximo vídeo. Uh!